E aí pessoal, quem está falando aqui é Gomex, é sobre a campanha de impressão do livro Docker para desenvolvedores. Eu não sei se você está sabendo, mas já estamos próximo a 40% da meta, né, do que precisamos para imprimir o livro, mas estamos à metade do tempo limite para conseguir esse dinheiro. Então, se você está esperando a campanha chegar no final para poder doar, essa é a hora, viu? Começa a doar, senão a gente não vai imprimir. Eu não sei se você sabe, mas a gente só vai imprimir se tiver 100% da meta, mais de 100%. Ou seja, se não atingimos a meta, ninguém ganha o livro, tá? Ninguém. Então, vale lembrar que o livro é todo é código aberto, você pode baixar ele na internet sem nenhum custo, mas para imprimir eu preciso do dinheiro para pagar para as empresas para imprimir e fazer tudo mais, tá? Então, se você não doa ainda, participa da campanha. É, para você ganhar o livro, a recompensa mínima para a doação do livro é 40 reais e contando já com a entrega, imagina só, você vai ter um livro na sua casa, um livro numerado, especialmente para você, autografado para você na sua casa, sob doca para desenvolvedores, doca para iniciantes, por apenas 40 reais na sua casa. Tá? Então, muito obrigado, participem.